Olá, meu nome é Bruno Cunha e hoje vamos falar sobre PPM de ponta a ponta da ideia ao projeto. Antes de mais nada, quero agradecer aos organizadores desse precioso evento que proporciona para gente conhecimento profundo. Muito obrigado André, Mário, Rafa e Fukuda por proporcionar isso para gente, tá? Valeu mesmo. Então, para que você não ouça um cara estranho, vou te falar um pouquinho de mim. Como disse, sou o Bruno Cunha né? e atuo com PPM desde a versão 2000, desde o Project Centro 2000, onde a Microsoft iniciou os primeiros passos de PPM na web fora do ambiente desktop, depois foi aprimorando para o Project Server 2002, 2003, então não parou mais de evoluir, e eu como, como você, provavelmente, aficionado por PPM, a gente, foi atrás, né, do conhecimento. Estamos aqui até hoje nessa vida louca que é a perseguição do conhecimento. Pois como disse um pensador, quando acho que sei tudo, percebo que não sei nada. Que a busca pelo conhecimento precisa ser incessante. Mas faz o seguinte, para de filosofar, Bruno. Fala aí hoje o que está rolando mesmo. Então, Hoje estou como pré-vendas e marketing na Prosper, empresa focada em PPM, com mais de 20 anos de história. Então, empresa realmente bem conhecida. A gente ganhou um prêmio de melhor parceiro da Microsoft em Latam, né? na categoria de Project Portfolio Management. É, deixo também os meus contatos abaixo para que a gente possa nos conectar e trocar experiências. Né? Afinal, a gente está aqui para isso trocar experiência. Neste tempo precioso, gente, a gente tem que realmente focar para que a gente não possa falar coisas que não sejam irrelevantes. Então, a gente vai falar hoje sobre o seguinte, Modern Workplace, a gente vai entender um pouquinho o que é o Modern Workplace, porque para falar da ideia até eu chegar ao projeto, eu quero ilustrar é, todo o contexto. Então, o modern workplace e transformação digital, ele entra muito nisso. Então, vou mostrar também como que a ideia se tornava um projeto. Isso antigamente, talvez não tão muito antigamente assim. É, então, como a gente pode se beneficiar do, desse poderoso conceito do modern workplace? Quais as novas tecnologias que estão apoiando esse conceito? A gente vai falar das novas tecnologias que a Microsoft tem apresentado para gente, fantásticas tecnologias e Vou parar de falar e fazer uma demo, né? Afinal a gente está aqui para ver o negócio acontecer mesmo, né? Então é esse é a agenda de, de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante, gostem e a gente fica sempre à disposição aí para responder todas as perguntas, as dúvidas no chat aí do do aplicativo que está realizando essa transmissão. Vamos lá. Então na verdade o que que é o modem? Workplace, conjunto de tecnologias que permite que o trabalho seja realizado de forma colaborativa a partir de qualquer lugar, com qualquer dispositivo e em qualquer horário, esse é o sonho, né? é isso que o modo Workplace veio trazer para a gente, veio realizar esse nosso sonho de a gente poder realmente de executar as nossas atividades de qualquer lugar, de qualquer horário, de maneira colaborativa, porque sabe o que a gente quer? Que a tecnologia, que é digital, nos permita resolver nossos problemas tradicionais. Gente, todo mundo tem problema que acompanha todo dia. Na verdade, eu chamo de problema de dor ou dificuldades, mas na verdade temos alguma coisa em comum. Que a gente quer que a tecnologia nos permita resolver nossos problemas, dores ou dificuldades, do jeito que você quiser chamar. Então o Modern Workplace está diretamente ligado à transformação digital. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar como era realizado o processo de ideação antigamente. Né? Onde não tinha esse conceito de Modern Workplace, transformação digital, ninguém ouviu falar disso, transformação. Hoje a palavra do momento é transformação, é Modern Workplace, é disrupção. Então, nada disso tinha antigamente. Então, antigamente as empresas faziam o que? Lançavam uma, uma campanha, né? Hoje, inclusive, continuamos lançando uma campanha que a campanha faz parte do processo de ideação. Lógico, precisamos para as ideias serem catalogadas em alguma coisa, associadas a alguma coisa. Então, precisa definir uma campanha. E muitas vezes essa campanha é associada a um objetivo estratégico. Então, antigamente era lançada uma campanha e essa campanha era impresso um que um belo folder, né? aquele folho bem bonito, né? a quatro, que era entregue num refeitório, muitas vezes pregado em murais. Quando era mais tecnológico, era enviado um e-mail informando a todos sobre a campanha, onde ficavam as urnas. Lembra das urnas? Para captação de sugestões e ideias para a companhia. Lembrando que tudo isso era através do papel. Com o passar do tempo, foi evoluindo, né? Algumas empresas até utilizavam antigamente formulário eletrônico, né? No Excel era, olha como essa empresa é tecnológica, e aí utilizava o Excel para fazer tudo, né? Então as pessoas ela um tempo, ela lá buscava o papel aquele formulário, preencher o formulário, preencher a sua ideia, às vezes com dezenas de campos, né, atrapalhando até o desenvolvimento da, da, da ideia, né, porque as pessoas ficavam até com medo, com receio de escrever alguma coisa, porque a colaboração não era tão bem vista antigamente, assim então era, era até mais difícil, e depois passava tudo por uma priorização e seleção. As fases continuam as mesmas hoje ainda, mas a maneira de executar que era bem diferente. Então, depois que aquela janela de cadastramento de ideias era finalizada, isto é, eles pegavam as urnas e tiravam as urnas dos locais, passava para a fase de priorização e seleção das ideias. Então, a pessoa ficava responsável por capturar todas as ideias escritas nos papéis e transcrevia aquilo tudo para alguma coisa eletrônica. Né, até mesmo para começar a dar uma, um, uma cara, para poder facilitar a análise daqueles dados. né? Então, desde lá de trás já via já uma utilização da planilha eletrônica do Excel para catalogar as ideias por área, por tipo, até às vezes associava ao objetivo estratégico quando a empresa tinha um BSC estruturado, definido. Então, após colocar tudo isso na planilha, era agendado uma reunião com o board, para decidir quais as ideias deveriam seguir adiante. E esse também é um cenário que a gente utiliza hoje. Mas é um cenário que a gente faz hoje de uma maneira mais simples, mais rápida, mais assertiva, porque nós utilizamos a tecnologia para nos apoiar. E aí entrava para a execução. Né? Na execução, definida, as ideias eram definidas, então elas entravam para um novo estágio, é, e esse estágio era chamado de proposta ou demanda, né? Então, algumas organizações mudam o contexto de proposta de demanda, você sai da ideia e vem para a proposta, porque é onde você pega aquela ideia e detalha minuciosamente a ideia através de cálculos, estudo de viabilidade, para saber se vale a pena ou não seguir como projeto. E tudo isso era feito através de trocas de e-mail, com arquivos, sem rastreadibilidade, sem controle de versão, realmente uma dificuldade danada para entender todo aquele processo, às vezes perdendo tempo, produtividade, ia lá embaixo, então o processo ficava carregado, complexo, difícil, e, e às vezes eram selecionadas ideias que de fato não estavam associadas aos drives estratégicos, aos objetivos estratégicos, não havia uma priorização com tanta assertividade, e a acabava que a organização despendia um valor, um investimento, um budget, numa ideia que realmente não ia trazer tanto benefício para a organização. Então, aí passava disso, né, depois dessa análise inteira dessa ideia, da proposta, e aí opa, vai virar projeto, então o projeto ia lá e um o cronograma no project, imprimia o gráfico de Gantt lá, algumas tarefas, algum mapa, ou até mesmo o próprio cronograma completo, colava no mural lá do PMO, do escritório de projeto, para que todos pudessem ver e acompanhar o projeto. Então, aquela maneira era como se comunicava, porque o Project Web App, o Project Server, o Project Online, não era ainda alguma realidade. Eu sei que eu fui muito sarcástico né, nessa minha explicação, mas gente, até hoje a gente que fica rodando aí por diversas empresas a gente encontra organizações que atuam não completamente dessa maneira que eu, que eu narrei, mas pegando alguns conceitos eles atuam ainda de maneira arcaica, de maneira muito manual, afetando a produtividade, colaboração, desempenho e outra, lucratividade. E aí os tempos mudaram, e nós precisamos mudar também, porque a gente precisa acompanhar, precisamos acompanhar. E pensando nisso, as empresas estão criando departamentos exclusivos para orquestrar a transformação digital, gente. Olha só, segundo o PwC, 86% dos do CEOs consideram a transformação digital como a sua prioridade número um então, eles entendem isso, entenderam isso, sabe? Os CEOs, sabem que através do modo workplace, a organização irá ir além e conseguirão alcançar resultados expressivos como nunca antes, pois eles irão obter agilidade, produtividade, otimização dos processos, a colaboração irá melhorar muito, os ruídos diminuirão, pois a comunicação e as decisões serão mais assertivas. O gerenciamento irá melhorar, gerando maior economia de tempo e aumento da lucratividade. Olha que maravilha! Isso é realmente é algo que é palpável no dia de hoje, é algo que a gente consegue alcançar. Então, é uma organização bem estruturada, porque a gente está falando de gestão de mudança, a gente está falando de transformação digital, consegue alcançar todos esses benefícios através do Modern Workplace, através da transformação digital. E o que tem de novo para nós, meros mortais, que estamos aqui na Terra em busca de soluções que possam nos apoiar no dia a dia? Então, pensando nisso, a Microsoft idealizou e desenvolveu uma suíte de produtos disponíveis e produtos fantásticos do 365 que apoia todo o processo de ponta a ponta, isto é, da ideia ao projeto e quais são quais são essas soluções milagrosas maravilhosas que a Microsoft trouxe para nós Teams Microsoft Teams é uma solução fantástica é um hub de colaboração equipe da Nova 365 tudo se conecta no Teams, gente tem diversos conectores diversas ações que melhora muito a comunicação entre as pessoas entre a equipe é fantástico e aí também tem o Microsoft Forms, que é uma maneira simples e fácil de se criar formulários, tá? é algo realmente inovador, muito simples, que a Microsoft trouxe para nós. Temos o Power BI, né? o burburinho de hoje, né Power BI, quando eu falo Power BI, as pessoas chegam até a chorar, de tão emocionadas que ficam, porque o Power BI realmente é fantástico, é um serviço de análise de dados de negócios com visualizações interativas, com recursos de BI, onde os usuários finais podem criar relatórios e dashboards com simplicidade, os relatórios ficam bonitos, os relatórios ficam lindos realmente, sabe, é uma, é uma solução fantástica, fantástica. Temos o Microsoft Planner, Office 365 Planner, né, que é um gerenciamento simples de tarefas pessoal, tarefas de equipe, melhora muita colaboração, a comunicação e com isso a gente alcança ótimos resultados, né? porque se a gente, quando a gente melhora a nossa comunicação, os resultados eles vêm, sem dúvida vêm. Project online, precisamos falar do project online? Pelo amor de Deus, né? Project Online a solução de PPM melhor inventada em todos os tempos. É a solução completa de gestão de projetos e portfólios, onde comporta um simples projeto até um projeto complexo, aí, um projeto grande. E a gente tem esse evento aqui, Project Week Experience, para falar realmente dessas soluções fantásticas que a Microsoft coloca para a gente para melhorar a gestão de projetos e e o Microsoft Flow, ferramenta de criação de fluxos para automatizar os processos e integrar soluções. Gente, é um maestro. Um maestro do Office 365, sabe Porque ele orquestra todas as soluções, automatizando os fluxos de trabalhos da sua companhia. Ele é fantástico. É uma solução que tem sendo utilizada aí todo toda para praticamente todo todo mês aí toda semana tem tem novos novas funcionalidades novas features do Microsoft Flow para realmente deixar a gente é, é, com, com com muita é, oportunidade para automatizar os nossos processos Bruno faz o seguinte para de falar para de PowerPoint e vamos logo para a demonstração e aí tá, você está preparado Partiu o demo? Vamos então partir para a nossa demonstração. né? E como disse, irei partir pelo super hub de colaboração, o Microsoft Teams, que já está aberto aqui, esperando para ser utilizado. Aqui no Teams, estruturei uma, uma, uma área chamada ideação, como vocês podem ver. Aí eu criei uma campanha e chamei de produtividade, tá? porque eu quero que os colaboradores da empresa cadastrem as ideias para melhorar a produtividade na, na, na parte de gestão de projetos e portfólio. Então, nessa campanha, temos um simples formulário que foi desenvolvido no MS Forms para que os colaboradores possam cadastrar de maneira rápida suas ideias incríveis. Então, imagina você criar um formulário rapidamente, conforme eles colocaram no Teams, preparar um super e-mail marketing e encaminhar para toda a companhia de maneira rápida, simples e produtiva. Legal, né? E Foi exatamente isso que eu fiz. Então, olha só. Aqui no Teams, você pode perceber que tudo tem rastrabilidade. Então, eu tenho assim a minha campanha, minha, minha área de ideação, tenho uma campanha produtividade onde eu vou acessar e toda a conversa da equipe, dos envolvidos nessa campanha fica registrada, então tudo que eu escrever, oh, sei lá, vamos lá, um bom dia moçada, então só para deixar ativo o pessoal, então eu já posso colocar aqui a Larissa ela faz parte da, dessa, dessa, dessa campanha também. Então, todos os colaboradores que eu quiser adicionar, eu posso adicionar. Tanto a companhia completa, como pessoas de alguma área. Então, é muito interessante nessa guia aqui, conversas, tá? porque a gente consegue realmente deixar que todos os colaboradores troquem ideias, a todo momento, podendo participar de um papo, para melhorar a interação. Logo como, com a interação funcionando, muitas ideias irão surgir. Outra guia interessante é essa guia de arquivos, onde os colaboradores, as pessoas, podem cadastrar arquivos que ilustram as suas ideias. Então, eu vou, eu vou cadastrar mais à frente uma nova ideia, depois eu vou voltar aqui nessa guia de arquivos para adicionar um, um arquivo aqui que vai ilustrar a minha ideia. Então, isso é, é, é bem interessante porque vai dar mais é, tangibilidade aquilo que eu escrevi no meu formulário e a guia legal é essa aqui ó cria sua ideia aqui exatamente aqui que eu vou iniciar a criação da minha ideia um formulário simples um formulário desenvolvido no Microsoft Forms olha só que legal fiz um, esse formulário de maneira rápida de maneira simples tá ó tranquilo coloquei algumas perguntas perguntas perguntas simples para realmente a ideia fluir e não não, não atrapalhar, né? Para que muitas perguntas da vida atrapalha o um desenvolvimento. Então vou lá, vou marcar qual é a campanha que estou fazendo. A ah, campanha produtividade. Então seleciono minha campanha produtividade. Poderia colocar outros milhares de campos aqui, mas eu preferi colocar só esse. Ah, como que eu chamaria a minha ideia? Então eu estou para melhorar a produtividade, eu imagino fazer a implantação de uma solução de gestão de projetos utilizando o Project Online. Então eu vou chamar daqui implantação do PPM Fast, que é uma solução de, de para acelerar a, a, a gestão de projetos e portfólio utilizando o Project Online. É uma solução bem completa, robusta, vem com vários relatórios, dashboards, campos personalizados, é bem interessante isso. É, então, qual é o detalhe dessa, dessa ideia aqui? Então, preciso dar um detalhe, né, para que as pessoas possam entender do que eu estou falando. Então, uma solução para acelerar a adoção do project online opa, na organização para melhorar a gestão de projetos e portfólio aumentando nossa produtividade atividade fantástico, e aí eu coloquei um campinho aqui também de tags, né, porque depois os relatórios ou numa busca de sharepoint, a gente facilita isso, então vou colocar aqui, gerenciamento de projetos e portfólio, vou colocar também, separar ponto, ponto e vírgula, vou botar ppm, então vou enviar, essa é a minha ideia, a minha super ideia aqui, que vai transformar o mundo aqui. Então, clico em enviar. Olha que simples, gente. Então, não tem mais um papel, nenhum formuláriozinho, nada. Tem agora um formulário simples desenvolvido no Microsoft Forms de maneira simples e rápida, colocado no Hub chamado Microsoft Teams com toda a equipe, com toda a colaboração para que a ideia realmente possa funcionar. Cadastrei. Já que estamos falando de Forms, né, de formulário, de ideia, eu vou acessar aqui o aplicativo, na verdade já estou nele aqui, forms.office.com, tá, que fica na web, para mostrar para vocês como é simples fazer um formulário com o MS Forms. O meu MS Forms ele já está aberto, ele é no Office 365, já está aberto aqui, eu tenho alguns formulários que estão disponíveis aqui. O formulário que a gente utilizou para a campanha produtividade, foi esse aqui, mas eu quero mostrar para vocês como é simples fazer um formulário. Então, eu vou criar um novo formulário. Você pode criar tanto um formulário, como também um questionário. A diferença entre eles é que o questionário, você pode criar perguntas com pontuação, para que se possa obter uma nota final da pessoa que respondeu ao questionário. É muito, bem interessante esse formato, mas no nosso caso, vamos ao formulário mesmo. Então, clica aqui no formulário. E aí eu posso colocar um título ao meu formulário, sei lá, posso colocar algo sobre, sei lá, riscos. E aí eu vou adicionar uma pergunta, vou botar aqui o, o risco, né, a descrição do título do risco. Vou deixar aqui se eu posso colocar uma resposta longa ou não, se é obrigatório ou não. E eu vou adicionar uma nova, uma nova pergunta, um novo campo do tipo opção. Eu vou colocar aqui a classificação. tá alta. Média. E baixa. Viu que simples? Fantástico, né? Desculpa, gente, mas o meu formulário está pronto. <risos> Eu posso adicionar outros campos aqui, mas realmente é muito simples, então ah, eu quero botar um tema, eu clico aqui em tema, ah, vou colocar esse aqui do da salinha aqui com jantar, olha só, pronto, agora eu clico aqui em visualizar, esse é meu formulário, olha só que interessante, é muito simples né, é fantástico, é, é Microsoft. Estou aqui agora com o meu Outlook aberto, e você sabe por quê? Lembra que eu cadastrei uma ideia no Teams? Pois bem, aquela ideia precisa ser validada por um moderador. Como estou com vários chapéus nessa demo, eu também sou moderador. Logo, quando foi cadastrada uma ideia, chegou para o moderador, no caso eu, o um e-mail com os detalhes da ideia para que eu possa validar ou rejeitar. Olha que interessante. Veio aqui a fotinha de pega do Office 3B5, né? já está tudo associado, de quem né? foi o, o, a pessoa que, que, que, selecionou, que escreveu a ideia, no caso eu. E aí veio o título, a implantação do PPMFest, a descrição, e aí eu posso aprovar ou rejeitar. Cara, isso é muito legal, isso é muito fantástico, isso melhora o controle e a gente tem a certeza que somente ideias que tenham a ver com a campanha seguirá para colaboração, assim a gente não perde tempo no processo. E olha só o nome que aparece aqui, Microsoft Flow, então esse fluxo automatizado aqui foi criado pelo Microsoft Flow. Quer saber como funciona isso? Espera aí que eu vou abrir o Microsoft Flow para mostrar para você. Então, eu estou com o meu Flow aberto aqui no Office 365. Perceba que eu estou na web também, gente. Então, direto no Office 365. Então, vou fazer uma rápida visualização por dentro do fluxo da ideação que eu criei. Então, veja que meu formulário está aqui. Ó, meu formulário está aqui, direitinho. Esse é o formulário do Forms. Então, eu, colo... eu puxei ele aqui para dentro. Tá? Então, quando ele é preenchido, né? quando eu preencho, envia uma aprovação... Do próprio Flow, isso aqui, poderia enviar uma aprovação pelo Outlook, mas eu botei pelo próprio Flow. Então, quer dizer, se eu tivesse usando o aplicativo do Flow, olha isso, se eu tivesse usando o aplicativo do Flow no meu celular, eu poderia validar a ideia sem abrir qualquer e-mail. Isso é sensacional. Pelo próprio meu celular, o Flow tivesse instalado, já viria uma notificação para mim, exibida pelo Flow, onde eu poderia... Aprovar ou rejeitar essa ideia sem abrir e-mail. Isso é maravilhoso. Isso é, gente, é apenas o passo inicial do Flow. Com o Flow você pode fazer muito mais, muito mais mesmo. Mas agora nós vamos voltar para o Teams que eu quero mostrar para vocês a continuidade do processo de ideação. De volta no Teams, e com a minha ideia já validada, eu posso dar seguimento ao processo, né? Então, assim, para que as pessoas tenham ciência de que aquela ideia foi validada e que eles podem colaborar, através do Flow, também, eu criei uma postagem na guia conversas. Olha que interessante, quando eu aprovei a ideia, automaticamente, via Flow, aqui na guia conversas, uma postagem foi realizada. Olha só que legal, dá um ver mais aqui, ó. Ó, pessoal, o que vocês acham da ideia abaixo idealizada pelo e-mail um da pessoa? E aí eu coloco a ideia, os detalhes, e aí eu coloco uma, uma informação aqui importante. Ó, agora é hora de todos colaborarem com essa ideia para que possamos desenvolver uma super ideia que irá transformar o gerenciamento de portfólio e projetos. Vamos lá? E aí basta clicar no botão responder abaixo. E depois acessar a igreja e classificar ideia para dizer o quanto ela é genial através das entrelinhas. Então eu posso colocar aqui informações relacionadas ao processo. Então nesse caso aqui eu falei, gente, vamos colaborar. Então, como é que eu faço para colaborar com essa ideia? Então eu clico aqui em responder ó, e posso ir já escrevendo já é, sobre essa ideia. Posso lá, vamos, vamos dar um apoio. Ó. Ideia maravilhosa essa solução irá nos ajudar muito, então contribuir e ó fica tudo rastreável aqui, tá? Não fica perdidas informações, então você pode conversar à vontade, puxar, é, é muito boa. Então agora eu vou aproveitar aqui o que eu tô e vou adicionar um arquivo. para que realmente possa melhorar, né? que as pessoas possam entender um pouco melhor a minha ideia. Então vou clicar aqui em carregar, vou numa pasta aqui que eu já tenho, eu vou adicionar a brochura do PPMFest, que eu fui lá no site para buscar, e aí o meu arquivo é adicionado na minha biblioteca de documentos. Olha só que interessante. Mas Bruno, você falou de Biblioteca de Documentos? É, exatamente, Biblioteca de Documentos, porque você já deve ter ouvido falar isso da Biblioteca de Documentos. Onde você ouviu falar? SharePoint. E por que SharePoint? Porque o Teams ele é sustentado pelo SharePoint. Olha só que maravilha, a robustez do SharePoint junto com o Teams. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Abrir, no SharePoint para que você possa entender melhor do que eu estou falando. Com um SharePoint aberto, perceba que esse é o bom e velho site da equipe, gente, onde todos podem colaborar. Olha só o documento aqui que eu coloquei lá no meu Teams, ele está aqui, entendeu? Porque a biblioteca é essa, só que ela está sendo exibida lá no Teams, inclusive você pode usar esse site para criar um portal para a sabe, para a sua campanha, então, você pode adicionar diversas informações para que todos possam ficar bem informados da campanha. Então aqui a gente tem tudo o que o SharePoint proporciona para a gente, como por exemplo o controle de versão, sabe, então assim, se você clicar aqui você vai ver as ações que, que o SharePoint ele, ele, ele disponibiliza, então você pode criar o um alerta, toda vez que for adicionado um documento aqui você pode receber o um e-mail, você pode clicar e fazer a sincronização dessa biblioteca com o seu Windows Explorer para que você possa ter esses arquivos também offline, então você pode utilizar toda a potencialidade do SharePoint através do Teams. Então, você está entendendo por que o MS Teams é tão fantástico? É bacana demais. Vamos voltar lá para o Teams, para a gente seguir com o nosso processo de ideação. Então, de volta ao Teams, irei acessar a guia classificar ideias. Então, ó, tem essa guia aqui classificar ideias, vou clicar aqui, está. É importante lembrar que é o seguinte, essa guia é uma exibição de uma lista criada no site da ideação lá no SharePoint, onde a gente estava agora há pouco. Lembrando que esse site é criado automaticamente pelo Teams, tá? na criação da estrutura. Então, quando eu crio essa estrutura, automaticamente o Teams já cria um site lá no SharePoint. Então, eu fiz o que? Eu criei uma lista nesse site contendo esses campos, que são preenchidos automaticamente. Agora vem o pôr do gato. Preenchido automaticamente pelo nosso amigo Microsoft Flow. Então, quando eu aprovei a ideia, além da postagem na guia da conversa lá informando que existe uma nova ideia para colaborar, vocês lembram? Também foi criado um novo item na lista do SharePoint, nessa lista aqui para que as pessoas, participantes da campanha, possam classificar e mostrar o quanto essa ideia é relevante para ela e para a organização. Fantástico, né? É muito legal isso. Então, está fazendo sentido para você? Espero que sim, porque esse processo é bem simples e bem interessante. Então, agora eu vou marcar aqui o quão relevante essa ideia é para mim. Então, vou dar umas cinco estrelas para ela, porque isso vai ajudar muito aqui. Então, coloquei aqui cinco estrelas. Assim, o meu ranqueamento, quando eu for realizar a priorização e seleção, será com base nessa classificação. Então, cada pessoa que for acessar essa, essa, essa lista aqui, essa guia, e for classificando, ele vai... Aumentando a minha pontuação, e com isso as ideias vão ficar balizadas com base nessa classificação. Eu poderia aqui adicionar todos os meus drives, objetivos estratégicos, tá? Mas para facilitar o processo aqui na demo, eu coloquei apenas uma classificação. Então, é, é, é bem bacana, é bem fantástico. E aí, a partir daqui, agora, essa minha ideia, ela está classificada, onde eu posso ir agora para uma reunião com todo o meu board, com todas as pessoas que decidem quais as ideias vão realmente virar projetos, e a partir daí, ela se torna um projeto. Mas... Antes, é necessário eu parar e refletir e fazer uma análise através de um, de um dashboard, de um relatório que a gente vai mostrar para vocês agora dentro do Microsoft Power BI, que facilita muito a visualização das ideias classificadas. Então... No MS Power BI, eu desenvolvi um simples relatório para que seja possível exibir as ideias aprovadas e ranqueadas. Então, com base nesse relatório, será possível tomar uma decisão rápida e assertiva, tomando por base o ranqueamento baseado na classificação. Mas lembre-se que eu poderia é, ranquear pelos drives estratégicos, ok? Então, é uma possibilidade. É, mas você deve estar pensando, Bruno, você falou o Power BI e ainda está no Teams. Sim, ainda estou no Teams. Sabe por quê? Aqui no, aqui no Teams, eu criei uma guia chamada Dashboard. E aí eu fiz o quê? Adicionei o meu relatório que eu desenvolvi no Power BI aqui dentro do Teams. Lembra que eu falei que o Teams é um super hub? Se conecta a tudo? Então, eu fiz um relatório simples, ok? coloquei aqui um gráfico, ideias por idealizador, e aí eu tenho aqui as, as, as informações de ideias, no caso eu só tenho uma ideia, o meu rating aqui, então, eu dei 5 estrelas, então está 5 estrelas, então se eu selecionar aqui, automaticamente vai filtrar e vai aparecer o detalhamento e quando foi criada aquela ideia. Então, se eu tivesse diversas ideias aqui, eu poderia simplesmente olhar aqui e saber já a posição das ideias com base no ranqueamento, com base na classificação. E aí eu teria um painel aqui já com as minhas ideias priorizadas com base na seleção que eu coloquei, que foi o quê? a classificação com base nas pessoas. Então, as pessoas vão dizer o quão relevante aquela ideia é. Eu poderia tomar minha relevância com base nos drives estratégicos, mas para ser mais rápido, para ser mais assertivo aqui, eu coloquei um, um, uma maneira para que a gente possa ver toda a colaboração acontecendo. Então, percebi que esse projeto, a do PPM Fest, é fantástico e eu quero seguir com ele adiante. Então, como é que eu faço para seguir com ele adiante? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, lembra que eu falei com você que quando eu crio um Teams, crio essa estrutura, ele cria um site de projeto, desculpa, um site de, de, da ideia? Então, é exatamente isso que eu vou mostrar. Eu vou abrir agora o meu SharePoint, o meu site daqui da ideação. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui nas rede de e vou aqui clicar, abrir no SharePoint. E aí, quando eu clico em abrir no SharePoint, eu vou para minha lista de ideias, e de lá, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ser algo realmente muito bacana, muito legal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, com o site do SharePoint aberto, ele foi criado automaticamente pelo Teams, lembra? Eu vou seguindo para o final do meu fluxo de ideação. Então, aqui no SharePoint, com a ajuda do Microsoft Flow, eu vou poder dizer quais as ideias que irão virar projeto. Lembre-se, eu estou naquela lista de ideias que eu criei, e quando eu cliquei em aprovar, aquela hora lá no Flow, lembra que eu voltei, cliquei em aprovar, é, o Flow ele aceitou a aprovação, e aí ele criou um item nessa lista do SharePoint, para que as pessoas pudessem classificar. Então, eu olhei no meu dashboard, Hoje observei todas as ideias classificadas e agora eu vou poder tomar a decisão correta. Eu vou poder tomar uma decisão dizendo: pô, esse projeto, essa ideia aqui, vai virar projeto. Então, de maneira simples, de maneira rápida, olha só como é que a gente transforma. Seleciono aqui essa reticências, venho aqui em Flow e perceba que eu tenho um item aqui chamado que aprovar ideia e criar projeto. Então, esse item aqui foi criado no Microsoft Flow. Então, eu simplesmente aqui no, meu, no SharePoint, que está associado ao meu Teams da minha ideação e da minha campanha produtividade, eu simplesmente vou clicar aqui e falo, ó, transforme essa ideia em projeto. E aí ele vai exibir uh, uh, uma estrutura aqui, padrão aqui do Flow, porque ele mostra o, o que está acontecendo, o que vai acontecer, então é bem interessante, porque ele dá ciência é, à pessoa que está selecionando. Então, ele vai exibir, vamos lá, ele está carregando. Eu vou clicar aqui em fluxo de execução. E o fluxo foi iniciado. Então, eu simplesmente falo, shazam! E aí, a minha ideia se transformou em projeto. Entenderam como foi simples? Nós passamos lá, lá do Teams, a ideia, toda a parte de ação, criamos um formulário no Forms, é, criamos um Workflow no, no Flow para que ele orquestrasse todo o fluxo e agora finalizamos com um clicar dizendo para transformar essa ideia no projeto. Mas será que foi transformado em projeto mesmo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso Project Online e aí a gente vai consultar lá e vai verificar se foi criado realmente. Olha o que temos aqui. Abri meu Project Online. Estou com o meu endereço do Project Online aberto. Acessei a central de projetos e olha o que está marcado. Implantação do PPM Fast. Hã? A minha ideia se tornou o projeto de maneira simples, rápida, assertiva e produtiva. Então, nós juntos transformamos uma ideia no projeto, utilizando essa maravilhosa suite da Microsoft, disponível lá no Office 365. Então, a partir de agora, no Project Online, basta você dar seguimento ao projeto, criando cronograma, preenchendo os campos personalizados, formulário de escopo, matriz de risco e todos os outros artefatos que envolvem o projeto. Cara, é realmente fantástico. Olha só, o projeto, a ideia já veio para cá, já absorveu o já um ID, um KP de prazo, de custo. Olha só a data de início, ele já pegou a data de, da minha publicação, 25 de nove. Olha aqui quem é o, o proprietário do projeto, está lá o meu nome, a pessoa que, que, fez a, a, a, que construiu a ideia, né? mas todas as informações podem ser alteradas. E estamos aqui no Project Online, trabalhando um projeto que antes era uma simples ideia. Realmente é muito bom, né? maravilhoso. Eu sei que vocês estão de boca aberta agora, aí, porque realmente o negócio é fantástico. Então, voltando para o nosso bom e velho PowerPoint, vamos finalizando essa palestra, onde conseguimos ver detalhadamente o processo de ponta a ponta, isto é, da ideia ao projeto, utilizando as poderosas soluções da Microsoft. Então, recapitulando, hoje falamos sobre o um conceito Modern Workplace, que tem melhorado muito a vida de todos nós. Aproveitamos e falamos um pouquinho sobre transformação digital, é o burburinho do momento, então não poderíamos ficar sem falar sobre transformação digital, é um momento extremamente importante para colocarmos isso, porque é a derradeira, realmente a gente precisa fazer hoje, porque tudo está sendo transformado digitalmente e precisamos estar juntos com isso. Voltamos também no tempo e lembramos como que era o processo né, de ideação, não tão antigamente assim, né? Lembra, a gente falou sobre uma maneira que era capturada as ideias, como que eram selecionados e priorizados, depois como era a execução, então a gente tratou um pouquinho sobre isso também. Mostramos os benefícios da utilização do Modern Workplace por que transformar digitalmente, né? lembrando que 86% dos CEOs colocaram como prioridade número 1, um. essa pesquisa foi realizada pela PwC. Falamos também sobre as fantásticas ferramentas que estão apoiando essa transformação e por fim mostramos todo o processo de como transformar uma ideia em projeto neste novo modelo. Então este é, colocamos aquela agenda, a gente passou por cada item detalhadamente para que realmente pudesse ficar claro para todos nós como fazer o processo de PPM de ponta a ponta, utilizando todo esse conceito de modern workplace, transformação digital. E eu não poderia fechar é, essa palestra sem trazer novamente as ferramentas sim, as super ferramentas que tem marcado realmente essa geração. Né? Eu posso parecer muito emotivo por falar disso, mas não, porque realmente é verdade, são ferramentas que a Microsoft trouxe para a gente, para que a gente realmente possa ter, ficar empoderado para poder executar todo o processo de maneira disrupta. Então é, hoje nós temos aqui essas ferramentas incríveis que ajudam as organizações a otimizar o ciclo de projeto, o ciclo de vida de gerenciamento de projetos de ponta a ponta para gerar resultados expressivos seguindo o conceito de modern Workplace. Então aqui a gente tem o Microsoft Teams, aquele hub fantástico, hub maravilhoso que conecta tudo a todos de colaboração. Falamos sobre o Microsoft Forms, a maneira simples de você Criar é, formulários né, de maneira rápida, de maneira intuitiva. Mostramos, falamos do Power BI, a geração de relatórios e dashboards interativos, e dashboards realmente com, é, bem bacanas, bem bonito, para que possa ser apresentado desde um membro de equipe até um conselho executivo. Falamos sobre o Office 365 Planner onde a gente realmente entra toda na parte de, de criação de ideias, onde a gente mostra toda a estrutura é, de tarefas de maneira simples. Falamos sobre o Project Online. É, o Project Online por si só é uma ferramenta maravilhosa, conhecida por todos. E também o orquestrador, o maestro, o Microsoft Flow, a ferramenta que automatiza todo o fluxo de trabalho da organização. Então é isso, gente. Vamos juntos transformar o gerenciamento de projetos e portfólios através da tecnologia. E muito obrigado a todos por essa experiência incrível e até a próxima. Muito obrigado.